Um investimento pequeno de apenas R$10 por dia, aí durante cinco dias, você já consegue atingir uma grande parcela da população, principalmente em uma cidade pequena. Então vale a pena fazer um investimento, certo? Você vai conseguir transparecer muito mais responsabilidade da sua loja e vai atingir muito mais pessoas com conteúdo agradável e de extrema relevância para os seus clientes.